O coronel, eu fiquei muito feliz em tê novamente aqui Nosso objetivo aqui é de trazer sempre as coisas boas Nós sabemos do seu trabalho, da sua seriedade E nós, eu adianto aqui em mão é claro que com o seu apoio, com o apoio de outras pessoas, de outro amigo que está ajeitando com a gente, eu, ac eu acredito que nos próximos oito ou dez dias nós temos surpresas maravilhosas para quem realmente quer trabalhar, não é, Coronel? Para quem realmente quer investir no Exatamente. seu projeto. Exatamente. O senhor concorda comigo? Exatamente. Eu concordo em gênero e número e grau. E a gente... Não adianta a gente ficar só criticando o prefeito. Não. A gente tem que dar ferramentas para que ele possa usar. E, e ser prefeito no, no, no, na, na nossa gestão, o um prefeito é, honesto. Porque o recurso, você pode poder te retirar do governo federal. E você tem que saber utilizar o dinheiro. Não adianta você utilizar, você receber e não utilizar. A população fica sem, sem aquele implemento, aquele dinheiro. E é muito importante isso aí, a educação é à distância. E eu falo falar para você, eu fiz, o, eu fiz uma especialização aqui na Universidade aqui de São Paulo, de, de projeto, e fiz, fiz um, um, uma pós-graduação também e educação à distância, eu tenho um amor muito grande por educação à distância, que é uma ferramenta que, que deve ser implementada, é difícil, não é fácil, mas é, demora um tempo e dá uma visibilidade para muitas pessoas, uma sala de aula, para você colocar na sala de aula, vamos supor, 20 pessoas de 20 municípios, as pessoas têm que deslocar até o local, e ficar um período... Agora, a educação à distância, não. Você pode é, pegar isso e passar para 200 municípios, e esses 200 para mais 200 municípios, em torno de 400. Nós temos 1.570 municípios. Olha que bacana isso. Olha o trabalho que a sua, o seu canal pode dar ao Brasil, a importância disso, de captar recursos... Na, no governo federal, na área de segurança, na área de transporte, na área da, da, do meio ambiente. Então, várias vertentes aí você pode captar esse recurso. E você tem aí vários amigos, vários parlamentares que podem ajudar os municípios de forma mais eficiente, eficaz e efetiva. Coronel, eu quero agradecê-lo mais uma vez... E deixo aí as câmeras à sua disposição para nós encerrarmos esse bate-papo bem descontraído, gostoso, para o nosso canal Mais Brasil e para todas as redes sociais. Com vontade. Padinha, obrigado. Essa é uma honra estar aqui no seu canal. É sempre prazeroso, sempre gostoso. É, eu, acho, eu acredito que com uma imprensa como a sua... É, é muito importante para o Brasil. Nós vivemos num, num momento de extremismo, é, a imprensa batendo no governo, o governo tentando se defender nas redes sociais, e às vezes não tem os canais importantes que nem o seu, um canal que traz a verdade para o brasileiro, que traz a realidade ali, que apresenta soluções, porque não adianta você só apontar o erro das outras pessoas, mas você tem que trazer solução, olhar para frente, olhar para frente, viver o presente, então isso é muito importante, 75% tem que viver o presente, 5% olhar o passado que foi feito e planejar o futuro, porque ninguém vive, não, ou senão a gente vive em museu, a gente só vive o Egito, infelizmente, o Egito é maravilhoso, eu conheci o Egito fui conhecer as pirâmides lá do Cairo, só que o, o, o Egito pa, parou no tempo, ele vive ainda na, tepa, na época dos faraós. A gente tem que projetar o futuro nosso, o Brasil é maravilhoso, o Rio de Janeiro é maravilhoso, Minas Gerais é maravilhosa, tudo é lindo, o Acre, Pará, então a gente tem que mostrar isso para o mundo, e o seu canal é importantíssimo, é importantíssimo, quantas vezes eu falo para as pessoas do bem, o coronel é, Tadeu falou aqui no seu canal, é, Bia Kis, outras pessoas aí de renome no Brasil, de direita, que estão falando a verdade, é, é importante o seu canal, e aí trazer essa plataforma Mais Brasil, do canal Mais Brasil, para os brasileiros, para os brasileiros do bem. Muito obrigado, Sardinha, Estou à disposição, coronel, Albo, coronel Homero é, Cerqueira. Sigo no meu Instagram, eu trago aí o que está sendo feito pelo governo federal, pela, o que a vacina está sendo feito bem para o Brasil. O Brasil está fazendo, avançando muito, faz a comparação do Brasil com Israel, com os Estados Unidos. O Brasil é muito grande. O Brasil tem 210 milhões de, de, de habitantes, homens e mulheres. Mas o Brasil já vacinou 15 milhões de, de pessoas. Então, o Brasil tem caminhado muito bem, o presidente tem feito coisa boa, mas a mídia, infelizmente, Sardinha, a mídia, alguns jornalistas, tem destruído o que o, o, o presidente tem feito. Tem mostrado só um, uma foto, não apresenta o um filme, ele só apresenta uma foto, então, mostrando só coisa negativa e nada de bom só morre gente, ninguém é curado, ninguém sobrevive, ninguém é vacinado, então é muito triste isso aí. Ok, Sardinha, muito obrigado pelo seu canal, estou à, à sua disposição e eu presto a minha melhor continência ao senhor. Valeu, Coronel. É bom demais falar com pessoas que trazem pra gente em seu bojo algo muito interessante. Coronel, eu quero ver o ministro do meio ambiente. Vamos fazer esse escuro. O coronel, o presidente Bolsonaro, eu já falei aqui muitas vezes, vou repetir. Sou bolsonarista, torço muito pelo senhor. Olha na hora, vê aí as qualidades deste homem. Coronel Mero, ex-presidente do CNB, fez um trabalho excepcional. Aliás, eu não preciso falar isso para o senhor, né, presidente? O senhor sabe do trabalho que ele faz. Por que não? Já que há tantas mudanças aí no ministério, há muita pressão, Vamos trocar esse, esse ministro aí é, do meio ambiente, vamos colocar o Coronel Mero. Você já se inscreveu em nosso canal? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscrevam-se. Porque você escrevendo em nosso canal, você vai acionar o um sininho e você, como diz o meu querido, para mim, um dos maiores jornalistas do Brasil, Alexandre Garcia, deixa o seu like ou o seu dislike. Né, Alexandre? É bom demais. São pessoas que nós respeitamos muito. E eu faço o mesmo para o coronel Reverencio, coronel, Reverencio, o capitão Bolsonaro, Reverencio, o Alexandre Garcia e tantos outros jornalistas de peso que nós temos aí na rede social. São muito gente boa. Agora, você povo brasileiro, acorda, para de ficar vendo o que não é de interesse. Vamos começar a ver coisas sérias, coisas importantes.